Fala aí galerinha que curte meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, seu motorista de aplicativos da cidade de São Paulo E hoje eu vim falar aqui referente a essa taxa que o pessoal fala que a Uber cobra 40% a mais que a Uber tá cobrando 50%, tá cobrando 30% Esse mimimi que a gente ouve direto aí nos grupos de Whatsapp Pessoal, é muito simples, todo mundo sabe agora Agora não, né já faz um tempo já que a Uber ela mudou o sistema de cobrança, a gente não recebe mais referente ao valor que o passageiro paga, a gente vai receber referente ao valor do quilômetro e o minuto que a gente rodar, que nem, tá vendo, agora eu estou numa corrida, eu estou fazendo uma corrida aqui de uma entrega de, de mercadoria para uma tal de uma clínica e eu vou entregar para uma tal de Vanessa. Eu, vou, eu fiz esse vídeo inclusive nessa corrida aqui para mostrar para vocês que olha só, no, no Waze que tá mostrando pra gente que a gente vai chegar em 11 km, ó, tá vendo? 11 km e 30 minutos. Beleza. Eu vou receber referente a esses 11 km e 30 minutos, porque vai ser o percurso que eu percorri. Só que se eu coloco aqui na Uber, Tá vendo? A Uber tá dando que eu vou chegar em 11 km e 300 metros e 30 minutos, beleza. Então, nesse caso aqui, a Uber vai me cobrar exatamente os 25% que antigamente ela cobrava. Não vai ter taxa adicional, não vai ter nada mais. Por quê? Porque a partir do momento que o passageiro solicita uma corrida a Uber ela já faz o cálculo para o passageiro através do quilômetro e o um minuto que está aparecendo nessa tela da Uber ou seja, ela fez o cálculo que em 11 km e 29 minutos eu vou receber valor X, um exemplo, 30 reais só que se por um acaso eu, eu clico aqui na navegação e vou para o Waze e o Waze ele me manda uma quilometragem menor vamos supor Agora, aqui não Waze, se eu colocar aqui para verificar as rotas, tá vendo? Vamos verificar as rotas aqui, ó. Tá vendo? Ele tá me dando um outro percurso que eu vou fazer em 10 km e é, 900 metros, 11 km e 100 metros. E tem um outro aqui, ó, que em 9 km, por um acaso eu segui. Se o Waze tivesse já me dado essa rota de 9 km, a Uber provavelmente ela ganharia mais nas minhas costas. Então, pessoal. É muito simples, a gente ganha referente ao quilômetro minuto. Então, quanto mais a gente rodar, quanto mais a gente é, gastar tempo numa corrida, mais a gente vai ganhar. Então, se por acaso ele está dando a menos, você vai receber a menos. Aí, como é que, fa... Lucas, como é que faz para mim então não ter esse desconto de 40%? É simples, ou você Muda a rota através do seu Waze, vê um caminho que está dando exatamente o valor que está dando, a quer dizer, a quilometragem o um minuto que está dando no aplicativo, ou simplesmente você segue, quer ver? Ó, eu vou tirar meu rostinho de lado, tá vendo aqui nessa parte superior onde está escrito Avenida Aricanduva, pista central, é só você seguir essa setinha que está marcando aqui, ó, em 1.8 km, eu, vi, eu mantenho à esquerda. Se eu manter a esquerda, eu vou estar seguindo exatamente o que a Uber, está, o que a Uber calculou para o passageiro e exatamente o que eu vou ganhar. Se eu seguir exatamente o aplicativo da Uber, eu vou ganhar exatamente isso. Se você usa o aplicativo da Uber como navegação, você nunca vai ter o desconto de 40%, porque vai ser exatamente o que a Uber cobrou do passageiro, vai ser exatamente o quilômetro que você vai percorrer. Ele só vai descontar os 25% que ele sempre descontou. Que o passageiro paga R$ 1,40 o quilômetro e você recebe R$ 1,05 que fica no seu bolso. E esse R$ já está descontado os 25% da Uber. Entendeu, pessoal? Não tem segredo. Se você rodar a mais, você vai ganhar mais. Se você rodar a menos, você vai ganhar menos. É algo simples, não é? Tem pessoas que fazem muito. Como é que eu posso dizer, Faz muito tumulto por uma coisa simples de se calcular. E muito fácil de se resolver. Eu passei uma dica fácil, simples, que era só usar a cabeça. Se você ganhar mais por quilômetro, então é só você rodar mais. Olhando aqui de volta para o Waze, olha só. Aqui no Waze, se eu rodar 10.9, quer dizer, se eu rodar aqui, ó, vamos supor se eu mudar a minha rota aqui para 11.1, eu vou estar tá ganhando a mais e quem vai sair perdendo vai ser a Uber. Eu vou até fazer isso, quer ver? Eu vou ganhar um pouco a mais. Eu vou mudar aqui a rota para 11 km e eu vou acabar ganhando um pouquinho a mais. Já que eu estou fazendo uma entrega, o passageiro não vai se incomodar, ele não está dentro do carro. Mas aí você fala, Lucas, mas se o passageiro me mandar a rota, infelizmente não tem o que fazer, se o passageiro ele quiser seguir a rota dele ela não tem o que a gente fazer, a gente vai ter que seguir a rota dele, porque se a gente não seguir a rota dele provavelmente ele vai te avaliar mal e você sabe que a avaliação mal acaba prejudicando sua nota e você pode ser expulso por isso. Então pessoal, é só tomar cuidado, claro não vai ser todas as corridas que você vai conseguir aumentar um pouco o quilômetro pela navegação de Waze não vai ser todas as corridas que você vai conseguir é, fazer o, o melhor percurso, porque tem alguns passageiros que eles ficam de olho, porque o passageiro ele só olha para o próprio umbigo, ele só quer saber do valor que ele vai pagar, por mais que a gente fale que o preço é fixo e tudo mais, mas eles sempre são desconfiados, então fica difícil. Mas é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no, no canal, já dá um like, já fica aí para assistir os próximos vídeos que eu trago vídeos bacanas aí falando sobre o aplicativo, como garantir 5 estrelas em todas as corridas, eu vou até deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês assistirem, para vocês manterem a sua avaliação alta e até mesmo quando você ganha 5 estrelas no aplicativo da Uber, você tem um mérito, você ganha uma recompensa de 5 mil reais. Meu, 5 mil reais já faz uma diferença tremenda no seu orçamento, né? Só por você manter a sua avaliação boa. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui no link da descrição, vocês podem acessar e vocês vão saber como ganhar 5 estrelas em todas essas corridas. Eu tô quase chegando lá. Infelizmente eu recebi uma de duas de 4 estrelas recentemente aí. Eu tô tentando tirar uma de três estrelas, mas eu tô quase chegando. E aí, provavelmente eu vou ser o próximo 5 estrelas aqui da cidade de São Paulo. Escuta o que eu tô te falando, viu? Beleza! Mas fica aí, pessoal, esse vídeo comunicativo aí para vocês saberem como é que funciona esses 40% que o pessoal fala que cobra mais. Na verdade, não cobra mais, é porque o motorista está sendo um pouco menos inteligente do que deveria ser. E é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, já dá um like. e Falou, tchau!